você gosta tá na boca? Meu mano, calma não me louqueça. Eu quero ver depois Jotaio até essas duas cabeças Pare de dente de boca Essa que improvisada é o que tem na boca Você que coloca nas paradas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 Dez anos de corre, caralho, criança, panguano. Dez anos de corre, eu tava fazendo rima um e tu ainda tava mamando. <risos> de corre gritando na minha cara achando que você chega, vai chegar nos 11 né e você falou de família tem 10 anos de corre vai se fuder você gritar de novo na minha cara você nem vai ver o teu filho crescer é para é para suplão, eu vou terminar errada então pra você que acusam eu vou terminar o round gritando na tua cara é. Eu vou rimar bastante, tudo bem. Eu não me abalo com uma rima. Eu sou o um Apolo, eu sei levar uma bande. Mas atuado, indo na tua ave, em toda batalha, os caras querem citar até o nome do cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochi, que é triste até mais interessante. Pode ir, mamãe. E esse é o Orochi, o RJ tá caminhando com você. Okay.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 Gosta aqui da cena das batalhas rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias Aqui no canal ImaSulHD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou